Oi, tudo bem? Vamos para mais um vídeo que a gente divulga toda semana no nosso canal do YouTube e dessa vez o tema será rinoplastia. Rinoplastia nada mais é do que a plástica no nariz. Pode ser feita a plástica só no nariz ou pode ser feita a plástica tanto do nariz quanto o septo. O que é o septo? Essa imagem é para mostrar um pouquinho dessa anatomia. Então o septo essa parte aqui que divide um lado do nariz do outro, nós chamamos de as entradas aqui do nariz vestíbulo nasal e o septo ele se estende desde o vestíbulo até a parte mais posterior. Aqui uma vista de lado onde nós podemos observar isso, essa separação de um lado para o outro do nariz. Existe a cartilagem septal e existem os ossos, tanto o vômer como essa lâmina perpendicular do etmoide que fazem parte desse septo, da divisão do nariz. O cirurgião plástico, ele atua mais nesse septo cartilaginoso. Então, se existe algum desvio do nariz por causa de uma tortuosidade do septo cartilaginoso, nós fazemos essa correção no momento da rinoplastia. Então, seria a rinoceptoplastia. Quando tem algum desvio ósseo ou quando tem alguma hipertrofia dessas partes aqui do nariz, que nós chamamos de... É, concha nasal ou a parte que é necessário fazer alguma turbinectomia, retirar parte disso, nós fazemos a associação da cirurgia em conjunto com otorrino. Os otorrinos, alguns deles, não todos, advogam que, ah, por que não fazer toda a rinoplastia com o otorrino? Porque do ponto de vista funcional, do nariz ficar funcionando melhor, ter uma respiração melhor, fazer com o otorrino seria mais interessante, porque ele já trataria tanto a parte estética quanto a parte funcional. Eu discordo um pouquinho disso, acho que a melhor coisa em tudo é a equipe multidisciplinar, porque eu acredito que o cirurgião plástico tem uma visão da estética mais global, não só a estética do nariz, mas esse nariz no meio de um rosto, esse rosto no meio de um corpo, então essa visão global da estética, eu acredito que o cirurgião plástico está mais preparado do que o otorrino para fazer isso. Opinião minha, eles podem discordar, até outros cirurgiões podem discordar disso, mas eu acho que a melhor coisa seria a parte estética ser realizada por um cirurgião plástico e essa parte funcional, quando necessário, a gente ter o auxílio desse otorrinolaringologista. Existem duas técnicas para rinoplastia que nós usamos a rinoplastia fechada e a rinoplastia aberta. O que que vem ser isso? A rinoplastia fechada é quando nós fazemos incisões na parte de dentro do nariz, aqui um exemplo disso, que a gente faz um corte lá dentro do nariz e a gente trabalha essa estrutura do nariz com esse corte, apenas um corte interno. Então a gente chama isso de rinoplastia fechada. É, e a outra técnica é a rinoplastia aberta, onde eu faço um corte lá dentro e faço uma pequena incisão aqui nessa parte mais exposta do nariz. E com isso eu consigo levantar essa pele toda do nariz e ver melhor essas estruturas cartilaginosas para trabalhar melhor. Então é consenso já pelos cirurgiões plásticos que quando nós temos nariz que já foram operadas duas vezes, três vezes ou quando tem uma ponta muito difícil de trabalhar, de afinar essa ponta, a rinoplastia aberta seria melhor. Mas existem cirurgiões que advogam para os dois lados, cirurgiões que defendem fazer tudo pela rinoplastia fechada e outro pela rinoplastia aberta, então isso vale muito da experiência de cada cirurgião. Na nossa experiência esses narizes que já foram operados, é, narizes com pontas, aqui uma anatomia diversa do nariz, ponta muito achatada, muito globosa, é, que a gente chama de bulbosa, muito arredondada, que a gente precisa trabalhar bem essas cartilagens da ponta para deixar ela um pouquinho mais afilada. Na minha opinião, a melhor técnica seria a técnica aberta, para eu conseguir visualizar melhor aquelas estruturas e a gente conseguir trabalhar melhor elas. Outro ponto de dúvida é com relação à fratura nasal. Então, do que eu disse da harmonia, não adianta eu afinar uma ponta de um nariz se eu não trabalhar esse dorso. Então, o nariz com a ponta muito fina e um dorso grosso, ele fica esteticamente ruim. Nós percebemos nessa foto essa, vamos dizer assim, essa harmonia da ponta com o dorso, o dorso fino e uma ponta nasal fina, uma base da asa nasal fina, mais estreita. Então, ele é um nariz harmônico, é isso que a gente busca. Então, quando a gente tem um nariz com a ponta grossa, com a base grossa, com a, com, com a base nasal grossa também, com as alares grossas, é, alargadas, e a gente estreita todo esse terço inferior aqui do nariz e lá na base a gente deixa ele mais grosso, ele fica desarmônico. Então a fratura é indicada quando a gente precisa deixar ele mais harmônico se existe essa base um pouco larga. E o que que vem ser a fratura? Então nós trabalhamos a ponta do nariz, nós trabalhamos essas cartilagens aqui e depois a gente avalia essa proporção da parte óssea. Então aqui uma vista anatômica, como se fosse visto o nariz por transparência. Então a gente consegue perceber as cartilagens e aqui o osso, que a gente chama de pirâmide óssea nasal. Então nesses casos para estreitar, é feito uma pequena fratura com material específico, que pode ser uma fratura aqui ou uma fratura superior também, uma fratura lateral ou superior, quando necessário, e assim a gente consegue estreitar essa base óssea através dessa pequena fratura. Esse é, essa é um, um ponto que os pacientes sempre ficam na dúvida com relação à dor, se fica muito roxo, se incha muito. Então, fazer a fratura é um procedimento em mãos habilitadas simples, não é um procedimento complexo e no, que não traz morbidades e sim deixa esse nariz um pouco mais harmônico. Ok? Então, se tiver mais alguma dúvida, entre em contato conosco nos nossos canais, nos nossos meios de comunicação Facebook ou no Instagram YouTube. E muito obrigado por assistir mais esse vídeo. Obrigado!